Opa, tudo jóia? Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber sobre o alerta do Pump 4. Mas antes de eu te deixar esse alerta, já deixe seu like e comente se você tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo, tá joia? Bom, o alerta é o seguinte, o Pump 4 está sendo um produto muito vendido e por esse mesmo motivo acabam surgindo falsos gurus é, replicando o produto e tentando vender em mercado livre ou na OLX. E o alerta que eu quero te dar é esse, não compre nesses lugares. Pois o Pump 4 é único e exclusivamente vendido pelo site oficial, ele não é vendido em nenhum outro lugar, tá jóia? E pra você não cair no golpe desses falsos gurus, eu vou deixar o site oficial do Pump 4 na descrição desse vídeo. É... Não compre no Mercado Livre por estar mais barato, pois o barato acaba ficando caro. Tá joia? E você vai colocar em risco a sua saúde. Então eu espero que você não caia nisso. O vídeo foi rápido, mas é de extrema importância. Tem muitas pessoas caindo nesse golpe. Tá joia? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até mais. Falou!